O que fazer com os dados da direção partidária que não estão atualizados na SGIP? Não estou conseguindo acessar nem a SGIP, nem a SPCA. Você vai enviar um e-mail para o seu TRE e aquele setor responsável vai gerar uma nova senha. Lembrando que quem vai fazer essa atualização desses dados é a sua direção estadual, mas você vai precisar da geração dessa senha lá com o seu tribunal. Ou com o seu cartório. Entre em contato com a sua unidade, gera a senha, a estadual atualiza o SGIP e você consegue ter acesso a tudo.